Dicas da semana do programa a Vida Plena Dica 1 Doe revista de palavras cruzadas para asilos e creches Dica 2 Sorria para a pessoa que está no carro ao seu lado Dica 3 Explore a riqueza das suas imperfeições Dica 4 Importe-se com a felicidade dos outros Dica 5 Tenha tempo para você mesmo Dica 6 Cultive uma aptidão. E dica 7, faça da honestidade sua única diretriz. Música Esperamos que com essas dicas você possa ter uma excelente semana. Programa Vida Plena, toda quinta-feira às 18h05, aqui na Superdifusora, feita pra você. O oferecimento Nadi espaço de qualidade e vida.